Boa tarde a todos, sou Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que nós vai, trouxe uma peneira só Nós vamos é, Fazer uma pesquisa para ver se, se tem algum índice de alguma coisa Então nós vamos tentar com uma peneira só Aqui nós tá aqui ainda no Rio, na, na onde é a pedreira muito bonito uma beirada, uma baixada perto do mato nosso amigo Edson já está aqui já no, na, na beira de um cascai agora ele já vai pegar o cascaim já está com a peneirinha na mão já doidinho para dar uma bateada precisa cavar pra ver se está mole aí velho. quer passar a chubanca aí ah, já esmolcei ele Eu já tira fora muita pedra, ferro aqui, não é? Abaixa ela e tira a folha. baixa dentro água para poder ficar por ribo fica para cá vira a cama vira para cá porque senão ninguém vê tá com o povo virado com as costas na cama pois, é mais fácil a água tirar do que eu sei tira as folhas já, leva para o fundo, mais para o lado do fundo aí, deixa mexe com a pineira para água para essa folha subir vai, baixa para baixo para cima aí puxa para trás ela dentro da água, quando você abaixa para baixo não tem água em cima, como é que a folha vai sair, já, cara? você tem que fazer isso lá embaixo da água, aí ó já deu pra ver que tem muito, né? Pode uhum. trazer pra cá, tá molhando. Ó, olha o tamanho do cascaio transparente, ó. White. tá parecendo um topazinho Tem alguma coisa branquinha aqui ó e tá bonito hein mas tá muito arredondado que é um quartozinho Oh, nunca. E aí? Nenhum. Bom, vamos pegar um aqui, ó. Atuada, tá? Passou aqui uma água pra... açúcar, não. Ó o já... Uhum. Tá juntada nessa aqui, ó. Tem uma pazinha aqui. Ele podia servir, né? Agora foi, agora foi demais, agora foi. Não, Não pegou nada aí, gente sabe, nós achamos fiozinho, hein? Uhum. Cadê os diamantes para usar agora, hein? Uhum. Não veio. Uhum. Também eu só tem um, vendi o outro. É. Tá bom. Tira as pedras grandes Que é uma Que Que uma pedra bonita aí, você passou a mão de cima dela, aí, baixa tua mão aí. É vidro? Ah, deixa eu ver. É vidro? Eu achei que era uma pedra de longe, olha. fora aí. Tem um citrininho. Um quartz bem transparente. Todo dentro, trincado vai tira essa sujeira dela dá para mais fundo aí que ela sai essa sujeira aí ó jaca essa sujeira boia você puxa a peneira para trás que a sujeira fica sozinha na água Isso aqui é um pequeno teste só para nós ver o que, que dá de ferragem, o que pode acontecer. Guarda ela, dá uma chapaiada nela, né? rodada nela. Só rodar mesmo, força e vontade. Faz essas pedras pular para cima da peneira. Aí deixa, baixa a peneira que essa sujeira sai. Baixa na água, peneira. Tá bom. É uma peneira só, é difícil. Achou uma esmeralda, hein? Hum. hum, aqui ó. Aí ó. Aqui é coisa de esmeralda, Pô. sabia, né? Poxa. É? Você sabe, né, Jó? Não hum. é verdade? Que tal achar um quarto? Também vale, né? Vale. É, Aí ó. Aí, pode falar que desceu. Meu louco. Aí ó. Belinha, bonitinha já começou a aparecer, ó. Já vai aparecendo. Vou É assim. achamos uma pedra bonita. Uhum. Que pedra é? Parece, parece um chapéuzinho, ó Você Também achou uma, também achei outra É. Ó tanto Né? Tá o né? parque a pedrinha jeito o jaspe é bonito não é jaspe não é mas tá, tá bem coloridinho Da não é o pó. se eu ver alguma coisa no meio dessa ferragem aqui já Hum. Essa é só um É top O negócio é pequenininho, tô passando coisa grande passou. a hum, passou. Hum, é tipo meio de É que nem é ia costurar, né? O quarto dele é ali tem quarto dele que, viva, um, é que saiu agora. Segura aqui, meu filho. Aí embaixo. pegar E alguma coisa ele desce assim ó. no meio dessa ferradinha aqui do centro Quase um minuto da noite. наурок. Вот оно я, оно муйня. pediu o pessoal aí para se inscrever no canal. Ó, dá uma força para o canal poder crescer. E deixar o like. Pega o dedão no like aí e dá uma força aí para nós. Já nós vamos encerrar esse vídeo. Porque nós estamos só fazendo um teste mesmo aqui. Que parece que não é ruim. Então agora nós vamos encerrar esse vídeo. O pessoal que tiver interesse aí nas varionicas, caiu o contato está embaixo aí do vídeo. Entre em contato. E logo nós vamos ter uns um vídeos também bom. A gente vai lá na, na outra, uma outra serra um vídeo legal lá também uma boa tarde maurício mococa uma boa tarde são maurício mococa hoje eu vou fazer uns vidinhos, um vidinho, um vídeo aqui do zoar que é um material que nós produz ele e o Edson aqui é que vai gravar então vamos vou pegar as inteiras